nesse universo da palhaçaria desde 2016, aonde eu conheci a escola Construindo seu Clown, que me possibilitou a conhecer o meu ser humano da melhor forma possível, que foi através desse nariz aqui, vermelho, lindo, maravilhoso. <risos> Quero convidar vocês também para poder conhecer esse nosso lindo universo e possibilitarem a se conhecer nos seus fracassos, aonde geram uh, seres humanos muito mais sinceros, generosos e humildes. Venha, vamos tornar o um mundo melhor. <risos>